É importante registrar no momento de realização das experiências e atividades e sempre que possível ter mais de uma forma de registro, para ter mais elementos na hora de analisar e sistematizar o aprendizado daquela criança. A partir de todos os registros feitos e organizados ao final de cada semestre, as escolas buscam a sistematização do desenvolvimento das crianças de forma documental. Normalmente, tem-se usado com frequência a elaboração por parte dos professores de um parecer descritivo Individual. Este parecer avaliativo tem por objetivo não só documentar todo o desenvolvimento da criança durante aquele período, mas também avaliar as habilidades que a criança precisa desenvolver, possibilitar ao professor um momento de refletir a sua prática educativa, percebendo onde há necessidade de realizar intervenções, perceber os avanços das crianças e também organizar as suas próximas práticas. Na elaboração deste parecer, é importante ter uma organização na escrita para facilitar a compreensão de quem fará a leitura. Uma dica é separar cada parágrafo com uma área do desenvolvimento. No primeiro parágrafo, trazer a adaptação, explicar como foi a adaptação da criança, sua relação com a rotina, a interação com outras crianças e a sua alimentação. No segundo parágrafo, o desenvolvimento cognitivo, o que ela reconhece em relação ao uso social da linguagem, as suas relações familiares, dos objetos, os fenômenos naturais. Já no terceiro parágrafo, trazer a questão do desenvolvimento cognitivo, signos, cores, conhecimentos matemáticos, etc. Já o quarto parágrafo, trazer o desenvolvimento psicomotor. E o quinto parágrafo, trazer a questão do desenvolvimento afetivo, sentimentos por si, autonomia, sentimentos por outras pessoas, situações que afetam essa criança de modo geral. Essa organização por parágrafos, ela facilitará todo o trabalho do professor ao avaliar as crianças, pois o professor já saberá onde ele estará direcionando o seu olhar.